Não se esqueça de se inscrever no canal e comente aqui o que você achou do vídeo. Advogado, outro advogado. Os dois iguais. Tem o mesmo preparo, tudo igual. Um passou para cá e o outro foi para um setor privado. Um ganha seis vezes mais do que o outro, cinco vezes mais do que o outro. Se você for para um país onde a economia de mercado é forte, chegar nos Estados Unidos e falar assim, presta concurso público. Eu, eu não. Eu quero ir pro setor privado, que o salário é muito maior, a oportunidade é muito melhor. Imagina assim, peraí, imagina que a gente chega na nossa empresa e fala assim, ah, a gente é sócio da empresa, né? A gente fala assim, ah, já sei. Vamos pagar um salário de 100 mil reais. A gente fala, tá bom. Só que se a empresa quebrar, a gente para de ganhar salário. Então é como se isso acontecesse de certa forma, só que quem paga o salário não é a gente. É consciente de definir -se o que outra pessoa paga pra gente. Os gregos, os espanhóis, hoje tem um problema. O pai tem que explicar pro filho, filho, sabe por que você tá desempregado? Sabe por que tem essa crise toda? Papai pegou o dinheiro todo antes. Minha aposentadoria é muito alta, eu tenho instabilidade de emprego, é, eu tenho privilégio, não sou na aposentada, mas meus salários foram altos. Então, hoje você está desempregado por isso. Desculpe. Cara, e, o, e o ministro não consegue impedir ou botar a mão nisso?